Fala pessoal, beleza? Muito prazer, meu nome é Lucas. E nesse vídeo eu vim dar o meu depoimento sobre o produto Big Shot Gel. Eu vim aqui tirar a sua dúvida se esse produto é bom, se ele realmente funciona, se vale a pena comprar e onde comprar esse produto. Foi um produto que eu comprei, fiz o uso, eu vim aqui te dar um alerta sobre esse produto, para você tomar muito cuidado na hora de você fazer a sua compra. Já de início, pessoal, quero falar para vocês o seguinte: o Big Shot Gel, ele é bom, ele funciona sim, ele vale muito a pena, só que ele tem um problema. E o problema é, ele está sendo muito falsificado. Então se você não tiver nenhum conhecimento, você vai comprar esse produto falsificado e não vai colocar em risco a sua saúde, passando um gel aí... É, falsificado no seu membro né ainda então vai jogar dinheiro fora porque não vai ter resultado pessoal esse produto por ele ser muito bom ele tá tendo muita réplica circulando no mercado e os sites que tá tendo mais falsificação do produto Big Shot Gel é Mercado Livre OLX e grupo de Facebook esses três sites tá rolando muita réplica desse produto tá tendo muita falsificação se você for comprar o Big Shot Gel use apenas o original eu vou até deixar o link do site onde eu comprei Que é do site oficial do fabricante Eu vou até deixar aqui embaixo No primeiro link da descrição Eu vou deixar aí para estar tá te ajudando Caso você queira comprar esse produto Pessoal, o produto ele é muito bom O produto ele tira a sensibilidade do pênis Se você goza muito rápido Ele vai te ajudar a demorar muito mais tempo Porque ele tira a sua sensibilidade Você consegue durar mais tempo aí na hora do sexo E outra, que ele deixa a sua ereção muito, mais, muito firme A ereção fica uma coisa assim, extraordinária fica, fica muito dura mesmo É uma coisa fora do normal É um produto aí muito bom É um produto que eu recomendo E vale muito a pena comprar Só tem que ter esse cuidado aí na hora de comprar Porque tá tendo muitas réplicas então tem gente que não tem conhecimento não sabe onde que compra o produto original e acaba optando por comprar ele em mercado livre, em grupo de facebook no LX. aí depois compra produto pirata, falsificado e perde dinheiro e coloca em risco a saúde então pessoal, foi isso aí esse vídeo foi só para estar tá te alertando sobre esse produto para falar se ele realmente é bom e o produto sim vale a pena comprar, e é isso aí espero que você tenha gostado do, desse vídeo se você gostou, deixe seu like aí para ajudar o canal aí a crescer se você quiser receber mais vídeos é, se inscreva embaixo aí, e é isso aí, forte abraço e até o próximo vídeo.